Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, abernos music No vídeo de hoje vim tirar uma dúvida aí que muitos fazem que é se SSD dá FPS, se é verdade ou não. Eu vim mostrar minha versão, né? Eu fiz o teste e eu vou dizer agora se é verdade ou não. Bem, a minha configuração antiga, ela... Eu jogo sem placa de vídeo, né? Então, eu tenho... mais patamar... não. Eu tenho... tipo, eu tenho uma experiência melhor pra ver se dá mais FPS ou não. Eu tenho um processador i5-2400, né? A placa de vídeo que tem embutido nele Que é a Intel HD 2000 Graphics E quando eu testei com SSD né Eu tinha 6GB Agora eu tenho 12 E eu testei o CSGO com SSD e 6GB Com HD e 6GB O HD tava 25, 30 FPS Só que tava dando umas travadinhas Com 6GB Eu testei com SSD E acabou as travadinhas Ficou tipo fluido Mas ficou entre 25 e 30 FPS Então não mudou muito Agora eu testei aumentando para 12GB né? Eu não fiz eu fiz o teste com HD e, e só usei o SSD, então não sei dizer qual se aumentou o FPS por causa da memória RAM ou por causa do SSD mas agora com o SSD 12GB RAM, tá rodando tipo 40, quase 50, quase 60 FPS é, tá nessa média, 40 e 60 FPS, em alguns mapas fica mais, em alguns mapas fica menos, então eu não sei dizer, tipo, vai o SSD dá mais FPS, mas na minha visão não dá FPS. Tipo, ele deixa fluido, tipo, acaba com as travadinhas, né? Mas não dá FPS. O que pra mim deu FPS foi mudar de memória RAM. Então. Essa dúvida aí pra mim, é, é SSD da FPS, pra mim é mentira. Pra mim não dá FPS, só deixa o jogo mais fluido mesmo, acaba se travadinho. Agora, é, esse site aqui, que eu adoro linha, é o Adrenaline, eles postaram um artigo aí no dia 21 de nove de 2019 sobre SSD da FPS e, e colocaram dois computadores em para pra fazer o teste. E tipo, ficou nessa... Tipo, não mudou muito é, Eles fizeram o teste com dois computadores igual E não mudou muito Tipo aí, ó, no Battlefield o SSD deu 138 FPS E no HD 135 Ficou na média de 87, sei lá, eu acho que é então, pera... Não, não sei Eu não vi o vídeo, então não sei dizer Eu tô com preguiça de ler Mas fica tipo, o SSD só dá tipo uns 2, 3 FPS mas é... mas é basicamente a mesma coisa para alguns jogos pode até melhorar Pra outros jogos pode piorar Eu já vi relatos que SSD tirou FPS Mas... Tipo, varia de computador pra computador. Então, não dá pra dizer se dá FPS ou tira FPS. Mas, tipo, na minha. No teste que eu fiz aqui nos jogos que eu testei, né? Tipo, não deu FPS. O que fez foi, tipo, acabar com as travadinhas. Simplesmente deixou lisinho o jogo. Então, pra mim, isso daí é o, o que dá pra dizer, né? Para conclusão, não dá FPS. Bem, eu acho que o vídeo é esse. E eu ajudei vocês aí. Deixa um like aí só pra fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal. É... Comente o que você achou. Tipo alguma ideia de vídeo, para mim, ajuda bastante. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!